Fala gurizada, Luke Soares da área Como falei no vídeo anterior A ruiva está remapeada E agora nós vamos dar uma volta Para ver o efeito A... Quanto à oscilação de marcha lenta com a moto fria, a minha impressão é que resolveu 90%. Ela ficou mais linear a lenta da moto. E agora vamos ver como é que fa... como é que fica, né, para rodar. Então vamos rodar. Enquanto a gente vai indo para a estrada para dar uma uma volta, já vou adiantando alguma uma novidade aí para para quem acompanha o canal, para os meus amigos, para o pessoal da das motos do Rio Grande do Sul e outros estados também, né? Agora Lux Soares é revendedor autorizado Remap Race Bike. Tá bom para vocês? Para mim tá bom. Não é, galera? Tô, tô bem contente com essa, com essa empreitada aí junto à Remap. Vamos ver agora Estou desenvolvendo um materialzinho Para fazer divulgação Quando sair para dar um rolézinho de moto Leva um folderzinho Leva um cartão E vamos fazer a propaganda Mas com certeza a melhor propaganda É a boca a boca Então Convido a todos que tiverem interesse. A Remap disponibiliza um test drive. O remapeamento pode ser feito para todas as motos, praticamente para moto original, totalmente original, de filtro e escapamento para moto com escapamento esportivo e ou filtro esportivo então como eu estava dizendo a Remap disponibiliza um test drive para os interessados é só me procurar aí no canal, na descrição do vídeo e tudo mais tem meus dados, meu e-mail, telefone Aqui pelo canal mesmo O pessoal pode me procurar E como é que funciona O interessado vem A gente Faz o remapeamento Na ECU Sai para dar uma banda Dá uma puxada no cabo Se gostar A gente acerta e o remapeamento já está feito Se não gostar do efeito A gente simplesmente retorna A configuração original da ECU Bom pessoal, posso dizer também que na, na baixa velocidade A moto também parou com alguns picos Que ela tinha, algumas pipocadas Que o motor tinha devido à troca do escapamento Aqui eu não posso acelerar ainda Porque tem um pardal por aqui e temos que cuidar Eu já estou com muitos pontinhos na carteira E não quero mais um quem é que vocês acharam? Cara, tarde tá noite Deus eu não Deus tive Deus coragem Deus. de passar Não tive coragem de passar dos 200 Em quarta, meu Não deu Mas a moto tá animal Animal demais Cara, tu não se segura em cima dessa moto, meu Segura sim. Bacana, fica demais, demais. Joãozinho! Oh! Seguinte, companheiro. Companheiro, não, né? Companheiro é coisa da Dilma. Seguinte, meu parceiro. Sabe tudo aquilo que tu tinha dito pra mim? Sobre o remapeamento. Caraca meu, é demais, é mais ainda É mais, cara, é só, só sentindo, cara, só só subindo nessa moto Acho que nessa, em qualquer outra que tu faça, cara, o resultado é, é, é fenomenal, fenomenal Cara, demais mesmo, muito, muito bom Eu nem vi, cara, acho que foi em, em segunda. Ela saiu de giro. Quando sai de giro a.. Da roda traseira dá uma.. Dá uma travada. Dá uma segurada, né? Eu também eu tô com, com o TC, o controle de tração em 1. Um. Mas olha, vou dizer pra vocês, cara. Vale cada centavo no investimento disso aqui. Eu não fui mais porque eu me caguei. Tá? Tem que chegar em casa agora e trocar as calças. Mas é sério, cara. É sério, gurizada. Olha. O bicho fica forte. Essa moto ela já é muito forte, cara, muito forte e ficou mais ainda. Nossa senhora, olha, vou dizer para vocês. Ficou animal Animal mesmo A moto ela tem um, um remap ela tem um ganho de rotação se eu não me engano algo em torno de 700, 800 uh, giros o que para uma moto dessas é, é um monte cara é um monte Nossa senhora Ô galera, olha Vou dizer pra vocês Só experimentando Só Vindo Fazendo o remap Saindo para dar um rolezinho E pronto, cara Eu tenho certeza que quem Quem fizer essa porcaria Não volta, cara Não volta de jeito nenhum Porcaria, cara, porque isso aqui é uma cachaça E eu passei a 90 por hora Na porra Vamos ver, se vier mais uma multa eu tô fudido Daí, aí falta um ponto Pra perder a carteira Vim conversando com vocês e me esqueci Da merda desse pardal Cara, afrouxou até o espelho, cara. Olha aqui. Ficou bobo o espelho. Ô, oh, cara, esse acelerador dela. Puta que pariu, cara. Tu dá uma cutucada. Ele dá uma. Resposta Alguém de vocês já sentiu vertigem Em primeira? É o que dá, cara É o efeito Efeito vertigem Cara, eu vou perder essa porra Desse espelho Então, galera, gurizada, espero que tenham gostado. Quem quiser experimentar, fazer um teste drive, teste rider, enfim, entre em contato. Meu telefone está aí, meu e-mail. Só chamar que a gente atende. Falou, galera! Abraço!